Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa estar com todos nós nesta manhã e sempre, amém? Essa paz que excede todo e qualquer entendimento, graças a Deus. Vamos começar, vamos começar a nossa, a nossa live jejum com palavras em nome de Jesus, um jejum com palavras do reino, palavras da Bíblia, palavras de Deus, amém? Vamos começar, para você que não sabe, nós estamos no propósito de ler toda a escritura em jejum, né? uma porção a cada domingo, nós vamos ler uma porção a cada domingo em jejum, até nós lermos toda a escritura, e ainda estamos no livro do Gênesis, já é nossa 14 Live. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 12. Peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Aleluia. Glórias a Deus. E antes de nós lermos a palavra de Deus, eu peço a você que escreva aí se você está de jejum ou não está. Glória a Deus já deixando bem claro que o jejum não é uma obrigação que uma pessoa faz para outra, mas é uma particularidade, é um é uma intimidade que a pessoa tem com Deus e é que a pessoa faz de vol voluntariamente, né? Não tem um tempo estabelecido, não tem uma hora ou um dia estabelecido, é algo é uma intimidade entre Deus e aquele que quer fazer essa esse jejum, essa consagração a Deus amém você está de jejum escreva aí, estou de jejum se você não tiver também não tem problema amém mas vamos ler a palavra do senhor essa manhã em nome de Jesus abre sua bíblia em Gênesis capítulo 12 e não é uma pregação nós vamos somente ler a palavra e se alguém tiver alguma uma dúvida a respeito do texto é só deixar nos comentários que eu vou responder a todo mundo se der ao vivo se não der depois eu respondo é, eu respondo depois de gravado né Depois eu tiver fora do ar amém mas deixe aí sua pergunta a respeito do texto ou alguma outra coisa que você queira escrever nos comentários para estar interagindo com a gente em nome de Jesus e também faça aí a obra evangelista clique no botão do, live, do like Faça essa grande obra evangelista. Por que, que eu digo a obra evangelista? Porque você clica no like, no like e o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas e assim mais pessoas também vão se juntar a nós nesse propósito de estar de jejum lendo a Palavra de Deus todo domingo às 6h10 da manhã. Então faça essa obra evangelista, clica no like, compartilhe o link da, da live, deixa o comentário, ou seja, interaja para que esse vídeo alcance mais pessoas, então essa é a álbum do evangelista que eu peço que você faça, em nome de Jesus, amém, se você não tem uma bíblia, eu espero que tenha, mas se você não tem uma bíblia, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, então já que você já deixou seu like, já compartilhou, já deixou seu comentário, uma pergunta sobre o texto, vamos orar em nome de Jesus, amém, Graças a Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã em jejum. ou oh, aquele que não pôde estar de jejum, não tem problema, mas que o Senhor venha abençoar em igual modo, Senhor. Repreendendo todo o mal, dando paz, alegria, saúde, prosperidade, sabedoria. Saúde física, mental e espiritual, Senhor, nos alimente com a tua palavra, nos reforça dia após dia, nos enche do teu Espírito Santo, repreendendo tudo que não provém de ti, Pai, nos dê força, Senhor, Deus querido, Deus amado, onde quer que estejam neste momento, unido em oração conosco, Senhor, que nós sejamos unidos numa só fé, num só amor, numa só palavra, num só alimento, que é a tua palavra, Senhor, Pai querido, Pai Santo, nos una, Senhor Deus, no teu Espírito Santo e nos dê, Pai querido, coragem para podermos exercer a nossa obrigação de embaixadores do reino de Deus na terra. Pai querido, Pai Santo, faça a tua vontade, faça o teu querer, receba o nosso jejum desta manhã, receba esta consagração desta manhã, em nome de Jesus e nos alimente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém Senhor. graças ao bom Deus. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, né, que ainda é Abraão, Deus ainda não mudou seu nome, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis capítulo 12 diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma benção, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra, partiu pois Abraão como o Senhor lhe ordenara e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe acresceram em Arã e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra de, pela terra até o lugar desse quem até o carvalho de Morre Nesse tempo estavam os Cananeus na terra. Apareceu porém o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão pois edificou ali o altar ao Senhor ele que lhe aparecera. Então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel, Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou o um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo ainda para o sul, Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa vista, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão, esta é mulher dele. E me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Disse, pois,: Peço-te que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. De Abrão. Então chamou Faraó Abraão e disse, Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher? Agora, pois, eis que a tua mulher torna -a e toma e vai-te e faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele os quais despediram a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha amém graças a Deus então esse é o texto que nós desse domingo Gênesis capítulo 12 onde Deus chama Abraão, chama Abraão, né, que ainda não tinha mudado o seu nome, ele faz promessas, manda ele sair da tua casa, da tua parentela, e diz que lhe mostrar uma terra, onde ele daria a ele aquela terra, e Abraão viu a terra, mas havia ali já pessoas, né, já tinha ali, é, já habitava pessoas naquela terra, mas quando Abraão viu, Abraão viu a terra, Deus disse, esta te darei por herança. Então Deus prometeu a Abraão que lhe daria aquela terra. E depois Deus faz mais promessas, né, dizendo que dele seria feita uma grande nação, dele, nele seria abençoar, abençoada todas as famílias da terra, que aqueles que o quisesse bem, ou seja, que o abençoasse, Deus também o abençoaria mas aquele que fizesse mal, Deus também o castigaria, então Deus lhe faz promessas que lhe daria a terra, faria dele a grande nação e que lhe também protegeria, então Deus lhe faz promessas de bens, faz promessas de multiplicação, de, de genealogia e faz também promessas de proteção, que Deus lhe protegeria, aleluia. Mas, infelizmente, no meio do caminho aqui, Abra, Abraão já, já começa pecando, faz mente para Faraó, né? quase ali corre ele, o risco de vida, ele e a sua mulher, mas mesmo na sua mentira, Deus ainda o abençoou, porque a Bíblia vai dizer que, a, que Faraó deu muitas coisas para ele, cabelos, é, é, deu para eles bois, ovelhas, jumentos camelos, então quando ele sai dali, mesmo depois dessa mentira, ele ainda sai, vamos dizer assim, rico, né? porque ele sai com muitos gados, muitos camelos, ovelhas e, e jumentos, e naquela época isso tinha muita valia. Né? As ovelhas e os, os gados eram para o alimento, e, e jumentos e camelos né? para transporte, então era coisa muito valiosa naquela época. Então, mesmo, de, mesmo dentro dessa mentira, Deus ainda o abençoou. A gente vê como que a misericórdia de Deus, ela sempre prevalece na nossa vida, quando Deus tem promessas pra gente. Eu não tô dizendo que a gente deve fazer nossa vida do, da forma que a gente quiser, que Deus vai nos abençoar, que a gente vai mentir que Deus vai nos abençoar, mas a gente percebe mas a misericórdia de Deus, mesmo, mesmo nós não merecendo, Deus nos abençoa. Amém? Então esse é o texto que nós iremos ler nessa manhã, em jejum, Gênesis capítulo 12. Semana que vem, às 6h10, nós estaremos aqui mais uma vez em jejum com, nosso, com a nossa live é... Jejum com Palavras do Reino, para nós lermos mais um texto da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler mais um capítulo, se o capítulo for curto, nós lemos dois se ele for muito grande, nós lemos só a metade, mas todo domingo nós vamos ler uma porção da palavra de Deus em nome de Jesus. Se você tem alguma pergunta para fazer a respeito do texto, faça aí em nome de Jesus. Que eu vou ter o maior prazer de responder agora ao vivo ou depois gravado. Mas faça aí a sua pergunta acerca do texto para que nós possamos interagir com a palavra de Deus, nos interagir nós, entre nós e a palavra de Deus, amém? Então faça aí suas perguntas, acerca assim, o texto, Se quiser contar um testemunho, mas interaja com a gente aí nos comentários em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo agradecemos a Deus por essa manhã de jejum, onde Deus vai fortalecer a nossa vida espiritual, eu creio nisso, não só espiritual, mas também mental e Física, graças a Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, graças te damos por esta manhã, Pai. Fortaleça, Pai querido, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida espiritual, nos dê saúde, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Pai querido, Pai santo, aonde quer que estejam neste momento, necessitando a tua mão poderosa do Teu acalanto, do Teu consolo, eu peço a Ti, ó Deus, que repreenda todo mal de sobre esta vida, onde quer que esteja neste momento, ansioso, depressivo, angustiado, que Teu Espírito Santo, Pai querido, traga o conforto, a paz, a paz que excede todo o entendimento no coração dos Teus filhos. Pai querido, Pai amado, repreenda todo mal, Senhor, onde quer que esteja neste momento, unido em oração conosco, Pai, alcance essa vida, alcance esse coração, repreendendo todo o mal, nos alimentando com a tua palavra, nos reforçando dia após dia, nos delivramento, Pai Santo, deste mundo que jaz no maligno, que teus anjos possam estar acampado ao nosso redor, nos dando livramento de todo mal, de todo perigo, do homem sanguinário, do homem mau, nos dê, nos dê, Senhor Deus, livramento, Pai. Livre a nossa família. Livre os nossos bens, livre a nossa vida de todo mal, Pai. Tem de misericórdia do teu povo nesta terra. E quando ainda nós estamos nela, Pai. Deus Santo, Deus querido, faça a tua vontade, faça o teu querer. Sejas tu conosco, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Aleluia. Se você crê, diga aí e escreva amém em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Faça aí a obra evangelista. Não sai do vídeo antes de eu fazer a obra do evangelista que é clicar no like, compartilhar o link da live e deixar um comentário. Faça essa obra evangelista, ajuda aí a gente nesse trabalho de é, propagar a Palavra de Deus usando essa ferramenta que é a internet Então essa é uma obra do evangelista que eu sempre digo que você faz para ajudar a Palavra de Deus a ser alcançada por mais pessoas ou a Palavra de Deus a alcançar mais pessoas, né? que é deixar o like, compartilhar e comentar Amém. faça isso em nome de Jesus nós já oramos, lemos a Palavra ainda estamos de jejum, aquele que quiser permanecer de jejum por mais tempo, permaneça, isso é um particular de cada um, mas aquele que já quiser tomar seu café, que tenha um bom dia, que Deus abençoe o teu dia, que abençoe o seu início de semana, que tenha uma semana abençoada, para honra e glória do nosso Deus, amém? Graças a Deus, que a graça e a paz, a paz que excede todo entendimento possa estar sobre nossas vidas, e as doces e consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja sobre nós, não só hoje, mas por toda eternidade, aquele que crê, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus. Fica na paz, até o próximo domingo, às seis e dez da manhã, no nosso jejum com palavras do reino, e te espero também, logo mais à noite, com nossa madrugada no reino, às vinte e três em nome de Jesus, amém? Fica na paz, que o Senhor te abençoe, tenha um bom dia, uma ótima semana abençoada, em nome de Jesus. Fica na paz, graças a Deus.